Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. 4 horas, tem curso Educação Básica, 4 e 15 tem curso Profissionalizante, 4h35, tem curso Ensino Médio, 4h45, tem curso Ensino Fundamental, 5 horas, Jornal da CBT Amanhã, 6 horas, CBT Rural, 6h30. Bom dia DF 7 e meia, Carrossel Animado 9 e meia, Bom dia e Companhia 12 e 15 DF Alerta 1 edição 12h45 CBT Esportes 13 e 15 Notícias da tarde 1345 Estreia, Praça da Alegria, 16 horas, Sessão da Tarde, Alvinhos Esquilos 3, 17h30, CBT Notícia, 17h35, A Busca, 18 horas, Chaves, 19h10, DF Alerta Segunda edição, 19h30. Contra-informação, 20 horas, CBT Brasil, 21 horas, Os Simpsons, 22 horas, Tela Quente, Conão o Destruidor. Meia-noite, Jornal da CBT. Uma hora, que se, si, 40 minutos, em Tresina. Logo após, Corujão, se beber não case. Boa noite e até amanhã.